Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Instituto A Jogada. Aqui quem fala é Rodrigo, eu sou desenvolvedor de jogos, gameólogo, blogueiro e tenho gravado essa série de vídeos aqui, analisando a geopolítica do mundo pela perspectiva do, do Instituto A Jogada, né? da nossa metodologia, do nosso modelo de visualização é, estratégica das, das coisas. Mas nesse vídeo eu quero é, focar aqui num, numa questão que foi levantada por um, um participante de uma sala no Twitter, né, aquelas salas de conversa, os Spaces. Né, eu tenho participado de algumas salas aí, de uma galera que, que acabou se conhecendo aí pela campanha é, eleitoral. Né? Eu venho desde o primeiro vídeo dessa série é, colocando o, o, o projeto, é, alguns tópicos do projeto do, do candidato, ex-candidato à presidência Ciro Gomes, é, no foco aqui da metodologia para justamente especular sobre as, as consequências, né, as possibilidades que ele coloca em jogo. É, na, no cenário mundial é, a partir da, da, da, da, do noticiário né? então esse tem sido um exercício aí que eu fiz em vários vídeos mas no vídeo de hoje eu quero responder essa questão que foi trazida aí pelo nosso colega Júlio que abriu uma sala essa semana é, com, com esse, esse questionamento, como a gente pode realizar a meta que o, que o livro propõe é do Brasil chegar ao nível da Espanha em 30 anos, é, mesmo que é, não tenha um presidente com essa é, alinhado com essa meta. Né? Bom, é, a boa, boa nova que, que eu posso trazer, começar trazendo. É que essa metodologia vem sendo desenvolvida bem, bem especificamente para esse objetivo, né? De, de realmente superar algumas lacunas educacionais, culturais que o Brasil tem e que, é, digamos, mantém o Brasil meio estacionado no processo de desenvolvimento, né? E... E aí eu vou apresentar, eu vou explicar um pouco como essa ferramenta é, nos mostra esse processo e, e também é, conduz, assim, mostra o caminho para a gente chegar nessa meta. Aí eu vou começar explicando as camadas da, da, desse tabuleiro, né, que é o, a versão grande, é o tabuleiro LHC, né, uma homenagem aí ao, ao acelerador de partículas é, do... do o grande colisor de Adrons lá da Suíça, e o foco disso é porque é um tabuleiro pensado para você planejar a sua previdência, né? ou seja, a sua, sua finança de longo prazo. E, e aí quando a gente coloca aqui é, esse objetivo do desenvolvimento nacional, né, ele, ele passa a ser o propósito do do jogo, né? E, e o propósito é isso que fica na, na, na camada zero, né? Que é o coração do do sistema. Então, é, por que esse, essas palavras, né? Desenvolvimento nacional. Porque é, o, o o livro, né? Que que o Ciro é, escreve, ele foca muito nessas três letras que são é, correspondentes à ideia de um, um projeto nacional de desenvolvimento né? isso aí já não é a primeira vez que o país tem PND né? isso vem aí desde, desde outros períodos é, outros governos é, publicaram planos de desenvolvimento e tal é, mas mas o, o, o desenvolvimentismo, né, o desenvolvimento nacional, ele é a, a, o propósito desse plano, desse projeto. Né? Então, esse é o nosso propósito aqui também, nesse nessa, é, mandala, nesse tabuleiro. Aí a primeira camada é a camada mental porque a camada zero é o coração, é o zero, a camada um é o mental, então é você, suas metas, seus sonhos é, e seus hábitos é, que, que afetam mais a mente, tipo sono, estudo, é, meditações, coisas que você faz que, que influenciam é, na, na, na boa qualidade da sua da sua saúde mental, mente sã, corpo são, né? e aí a segunda camada é o corpo e os seus hábitos e rotinas práticas para isso. E a terceira camada é a camada social familiar, então já é um, um ambiente social é, que, que é feito de outros corpos com o qual você convive, alguns é, são parentes consanguíneos, outros é, são pessoas com quem você... É, é, se, se envolve, né? se envolve como é, forma família ou simplesmente sua rede de amigos é, pessoas com quem você vai ter um contato físico em geral ok? aí a próxima camada né, é onde a gente finalmente entra numa camada que, que passa a transcender a... a a, a camada é, das pessoas dos corpos físicos das pessoas a gente passa a entrar aqui numa uma camada que é a camada cultural e na camada cultural entram os conhecimentos e, e entre os conhecimentos que a gente vai, vai comentar aqui utilizar nessa, nessa estratégia a gente tem o, o Projeto Nacional do Ciro Gomes na, na, na sexta camada e na quarta camada a jogada como uma metodologia de gestão de projetos. Né? Então, aqui já existe uma, uma dica que é, talvez tenha sido importante para o resultado da campanha do é, projeto do Ciro. Por quê? Porque como você... É, é, Conscientiza a pessoa da importância de um projeto nacional, se a pessoa não souber, nem a importância de ter um projeto pessoal e, e nem a importância de planejar para questões básicas da vida, né, se a pessoa faz as coisas meio que é, no atropelo ou, ou sem planejamento, é, no impulso, e aí é, as coisas, é, é, ela acaba resolvendo as coisas na gambiarra do jeitinho e nunca nunca entende a, a importância do planejamento como ela vai conseguir entender um, uma importância de um planejamento a nível nacional é, é, é, é, é mais difícil né então é por isso aqui na quarta camada a, a a, a, a existência de uma metodologia sobre projetos, é, projetos pessoais, ela é como um pré-requisito para que a pessoa entenda a importância de um projeto nacional. Mas vamos seguir. Bom, agora que dentro da sua construção, da sua vida, da sua jogada, você já conhece a jogada, é, na quinta camada você já pode começar a usar isso é, na sua vida administrativa, pessoal, é, ou na sua empresa. E pode também começar a transformar isso num negócio, né? trabalhar com isso. Como? Em escolas, em, em faculdades e em empresas. Você pode trabalhar com mentoria ou sessões. Né? Por exemplo, uma sessão numa escola, é, um, um instrutor, ele ou um, um playmaster, né, como é o nome, como a gente chama no Instituto da Jogada, ele pode cobrar entre 20 e 40 reais o ingresso de um aluno. E o que, que ele faz nessa sessão? Ele vai fazer uma, uma sessão guiada de montagem de um tabuleiro como esse, um mais simples, né, como esse aqui, é, com 32 casas, onde ele vai criar um plano de negócio e aí, nessa construção desse plano de negócios, o aluno vai, vai fazer uma, uma, um exercício de, de compreensão de como funciona o mercado, de como, o que, que é o empreendedorismo e vai é, ser estimulado a pensar é, sobre possibilidades de, de, de, de, de, de empresas que ele poderia criar, dado as coisas que ele curte. É, os assuntos que ele tem interesse e. ou, ou que, que, é, que. atingem as metas, é, os objetivos deles, é, quaisquer que sejam, né? seja econômico ou. É, de, de acadêmico ou. É, de liberdade geográfica, tudo isso. Né? Então, é, com essa. Esse, essa visão, esse treinamento, eu estimo que é, se, se a gente incluísse algo assim em toda a escola pública, a gente poderia derrubar o desemprego para um número muito próximo de zero. Por quê? Porque a escola é, em geral hoje, não é só a, nem a pública, é, mas a escola em geral hoje ela é uma fábrica de desempregados. Por quê? Porque não adianta a escola capacitar se a economia não contrata, é, o engenheiro acaba virando Uber. Né? E por quê? Porque existe uma lacuna né, de, de é, uma metodologia de projetos aqui que acaba é, levando esse, esse, esse novo é, participante da economia, né, da vida economicamente ativa para o mercado de trabalho é, como um engenheiro que não sabe nem montar uma máquina simples como uma pessoa jurídica, um engenheiro que poderia montar, saber montar, construir prédios ou, ou é, motores, coisas complexas, mas uma máquina é, como uma empresa ele não sabe por quê, simplesmente porque ele desconhece uma ferramenta como essa aqui. Bom, aí, se um, um instrutor fizer sessões é, na, sua, na sua cidade, na, na, nos mercados onde ele tem acesso, ou faculdades, empresas, e também fizer mentorias individuais, ajudando alunos a se preparar para o Enem, para o vestibular, ou para outros concursos, ou com consultorias, usando essa metodologia o que, que está o que, que poderia acontecer né a gente começaria a espalhar pelo Brasil uma rede de, de pessoas que que em vários é, mercados né tanto geograficamente como setores né é, começariam a aplicar essa essa metodologia de projetos é, no, nos seus negócios e, e com isso é, gerariam resultados né? então assim o, o o instrutor já é um emprego que estaria sendo criado né? um treinador em gestão de projetos mas também as pessoas que seriam treinadas elas passariam a, a, a, a ter um pouco de de capacitação nessa área também e, e aí com a, a, a evolução dessa roda né, a tendência é que é, tanto, tanto as pessoas é, tanto as pessoas diretamente envolvidas é, fazendo sessões e, e é, treinando elas é, poderiam em, em, um, em um outro momento, em outra camada com esse resultado econômico começar a formar poupança e isso também é muito importante para tanto a vida pessoal delas, para elas formarem uma previdência como é importante para um país também é, conseguir deixar de ser um país, um país é, em desenvolvimento para ser um país desenvolvido. Né? Isso é uma, uma coisa que o Ciro fala no livro dele e que não é dito por outros economistas é, mais conhecidos, né? que nenhum país consegue, ficar, consegue alcançar o desenvolvimento, o status de desenvolvido é, com a poupança externa, né? usando é, uma poupança de um país estrangeiro. Por quê? Porque o país estrangeiro não vai emprestar para o outro país formar uma, uma excelência, uma concorrência e disputar mercados, disputar é, é, depois é, uma, um, com, com produtos. Então, é, a, a tendência é que o, o mercado, na hora que... que é, um país chega a um certo nível de desenvolvimento, ele vai optar por investir em um país que está mais atrás no jogo, né? um país africano, um país menor na América Latina e tal, do que investir num país como o Brasil. Então o Brasil acaba recebendo esse, esse apoio aí só até é, equilibrar ali no. no no batalhão do pessoal da média na corrida né nesse pelotão do pessoal que tá no meio do, do da corrida mas nunca consegue alcançar as posições de liderança na corrida e, e isso é por causa da falta de uma poupança interna e aí se a gente é, conseguir alinhar essas quatro camadas né um certo número mínimo de pessoas conhecendo o livro a jogada que, que vão aplicar isso nas suas empresas e levar isso profissionalmente para outros é, ambientes, empresas, escritórios, é, escolas é, e gerando um resultado econômico com isso, tanto para si mesmos como para, para os clientes e um resultado financeiro também, no sentido de, é, de acumulação de um, de um, um, ou de uma evolução positiva de um balanço patrimonial, né? a, a consequência final disso é que a, a, a sexta camada, que é a camada política, social-política aqui no, no jogo, é, ela, ela seja obrigada a se alinhar com, a, com as demais camadas. Então, é, de certa forma, a gente faria é, um, um, um trabalho de ensinar, um trabalho é, de base de ensinar sobre projetos, primeiro no mercado, no mercado é, de educação privada, é, e, e dentro do mercado, dentro da área administrativa mesmo, né, dentro da área educacional, é, ou, ou de treinamentos e, e aí é, ocupando esses espaços a gente estaria alinhando uma, uma nova geração aí de, de eleitores e de empresários com um, os princípios e com o propósito de um desenvolvimento nacional é, porque isso é que, é que é o um X a questão, né? a gente não tem um empresariado no Brasil que, que tem esse, esse, é, esse objetivo muito claro de perseguir, o empresariado brasileiro, ele como muitos outros no mundo, mas não todos, ele é, ele é muito corporativista ele, ele pensa muito na, no setor dele, na classe dele ele vai apoiar politicamente um, um, um político que vai ajudar o setor dele e os outros ele não vai se importar muita coisa é, e, e, só que países que se desenvolvem, países mais maduros é, eles não não é, se comportam dessa forma, né? eles precisam superar esse tipo de comportamento empresarial. Então países como Coreia, Japão, China, é, Alemanha, é, seus empresariados eles são grupos muito, muito fortes e coerentes, né? então eles sabem representar, sabem é, fazer ouvir seus interesses. Né? E, e, e, e, e eles também sabem é, que, que é necessário um, que o país tenha um, um, um norte coletivo, né, um projeto coletivo que vai criar um ambiente de negócios mais favorável para toda a economia crescer. E essa criação desse ambiente está justamente... É, nesse, nesse trabalho de, de é, espalhar uma metodologia e ferramentas de projetos como essa. Por quê? Porque aí você está meio que criando uma, uma. ajudando a espalhar uma linguagem de gestão de projetos e alfabetizando as pessoas sobre gestão de projetos. E, e essa é a lacuna que o Brasil não tem. Né? Nós, não somos um país que planeja. E, e por, por falhas de planejamento, a gente permite que muito dinheiro se perca e a gente também permite que o país perca tempo né? por, por não planejar e não, não, ter, não ter metas é, ou não perseguir metas. Né? É, então, isso acaba produzindo essa, esse efeito estacionamento, esse efeito... É, de, de, de de o país é meio que ter um, um crescimento um crescimento quase que nulo e porque o crescimento só acompanha o crescimento populacional né? então é, essa é só uma visão geral né só uma explicação mostrando aqui como que essa espiral ela Deve partir de dentro para fora, do coração da pessoa, a mente, o corpo, é, todo um alinhamento que, que, que vem do, de dentro de casa da família é, e que vai alcançando todas as outras camadas da sociedade, mas que é, seguiria aí um caminho é, inverso ao caminho que, que o projeto nacional do Ciro Gomes é, Tenta, tenta se, se estabelecer, né? que é o caminho da eleição é, no, no, no, na, numa democracia representativa, né? pelo voto popular. E, e esse caminho ele é válido, ele é interessante, ele é, ele é necessário também, mas é, talvez ele não deva ser o único, senão a gente vai só deixar o tempo passar e não vai não vai é, agir né então é necessário também que exista um outro caminho um caminho que habilita todo mundo a, de onde estiver com as ferramentas que tem a, é, a perseguir essas metas né? então se você quiser saber mais entre aqui no Instagram na jogada onde tem o link do link tree para você para você entender como é, se tornar um, um facilitador da metodologia e, e, e ajudar essa metodologia a, a entrar em mais lugares mas é, você pode baixar toda, toda a todo a o kit e, e o livro e e também acessar cursos gratuitos, basta assinar a nossa newsletter clicando aqui nessa terceira opção do, do link que está na bio do Instagram. Então é isso pessoal, é, deixo mais informações aí embaixo, no, nos detalhes do vídeo, se você quiser saber mais. Obrigado por assistir esse, esse vídeo, deixe seu comentário, seu like e até o próximo vídeo. Um abraço para você, tchau, tchau.